Mano, mano, simplesmente, é tá impossível de jogar Free Fire. Porque como todo mundo sabe, Free Fire é um jogo de, battle, de, de batalha, né, de guerra, de tiro. E os caras colocam skin no jogo todo dia, mano. Ontem, por exemplo, saiu aquela skin lá muito top, né? Que tem uns detalhes verdes. Mas, mano, perto das outras skins, esse skin tá muito tipo horrível, tipo horrível no nível de, meu Deus, mano, eles têm que parar de colocar skin no jogo, de colocar tanto skin no jogo, mano, porque todo dia tem skin nova, e isso tá muito, meu Free Fire já tá com três gigas, até o Free Fire Max tá mais leve do que essa bosta, então, mano, eu não sei o que vai ser do Free Fire Por isso tem muita gente parando de jogar Essa bosta Tá muito pesado é, Celular fraco não aguenta mais jogar é, Não aguenta mais rodar o Free Fire é, Só os emuladores tá tendo uma vantagem extraordinária Os celulares não estão tendo chance contra os emuladores E isso a arena tem que mudar, velho Senão, mano... A comunidade do mobile tá parando de jogar tanto, mas, tipo, tipo, nesse ano de 2020, milhões de pessoas já pararam de jogar Free Fire, velho. Por causa de peso, jogabilidade, é, personagem, agora o Free Fire tá virando um jogo de poderzinho nem a CR7, nem a Faro, mas eu ainda tá vindo muitos personagens muito fortes e pra quem não tem condição de comprar diamante comprar esse personagem não é desvantagem porque agora só dá pra ganhar uma partida se tiver esse personagem velho tipo o Kong é um personagem muito roubado, velho, até mais roubado que o CR7 Agora não, porque o CR7 foi nerfado Mas o Kong tá muito forte também, não tô reclamando Porque o Kong veio de graça E isso ajuda muito as pessoas que não tem condição para comprar diamante Mas... Podia nerfar um pouco o Kong também E cê... agora vai vir um personagem danita é, a habilidade vai ser muito top, muito. Eu só sei essa habilidade que o personagem da Anitta vai ter vai ser muito roubado. para ser é parceria de milhões de reais, véio, milhões. Então eu não sei o que vai ser do Free Fire, porque muita gente tá parando de jogar. Tem atualiza atualização. De mês em mês, isso tá estragando muito o jogo. Se for, se for pra fazer uma atualização, faz uma atualização decente. Não coloca personagem mais roubado que o mundo roubou. É... Esquece isso. Então, mano, para de colocar personagens que no jogo. Que isso tá estragando o jogo, mano. Ó, oh, esse quatro minutos, e eu só falei metade do que eu queria falar, tipo, se eu, se eu, é, se eu pudesse falar tudo que eu tinha para reclamar do Free Fire, do que tá se tornando esse vídeo, ia ter mais de 30 minutos, e eu não tô zoando, então eu não sei o que vai ser do Free Fire, velho, porque, tipo, assim, atualização, cada atualização tá tendo 700 megabytes, Aí, por exemplo, um celular que tem 4GB de RAM, o Free Fire já pesa 3GB, praticamente. Esse celular não aguenta nem entrar no jogo, velho. Talvez aguente um pouco, mas... Mano, mano, carinha, mas só para, só para. Mas então, eu não, eu não tô fazendo esse vídeo só pra desmerecer o Free Fire, porque tem muitas coisas boas também no jogo... Mas, cara, tá impossível jogar, quer dizer, o jogo tá muito legal, tô fazendo várias lives, o modo gladiador de, de FF tá muito top, muito top mesmo, mas tá bom. Eu já falei as desvantagens, óbvio que tem muitos pontos negativos, mas se eu for falar todas nesse único vídeo, o vídeo vai ser muito só falando coisa ruim do Free Fire, eu não quero porque o jogo é muito bom na minha opinião e é um dos melhores jogos que hoje eu já joguei mas então é, agora eu vou falar sobre os pontos positivos do Free Fire, porque esse vídeo aqui eu não sei o que vai estar no título exatamente, mas vai ser uma coisa sobre os pontos negativos e pontos positivos do Free Fire, então é isso aí, vamos embora mano, porque se eu fosse falar todos os pontos negativos do Free Fire esse vídeo ia ter 30 mil horas, mas tá, bom, vamos falar sobre os pontos positivos é primeiramente, esse vídeo que não tem nenhum edit, nenhuma, zero, nada na verdade só esse negócio que muda a minha voz, né? mas, então é, é. Mas não tem nada, um vídeo tipo completamente vazio, só tem esse negócio que muda a minha voz. Mas enfim, tem vários pontos positivos do Free Fire também. Tipo, jogabilidade, o HUD, muitas pessoas preferem o RUD antigo, mas eu também lembro início, na atualização que eu trouxe esse de novo. Eu também acho horrível. Mas agora é que eu. Até me acostumei, eu tô achando esse Ruge bem melhor que o outro. Tipo, bem melhor. Mas, é, outro ponto positivo: as armas, eles não. Ele, a Garena não tá fazendo uma arma assim, muito mais poderosa que as outras. Eles nerfaram as, as, as SMGs que precisava mesmo. Tipo, Poncho, Poncho, nome é Thompson era uma, era uma das armas mais poderosas do jogo. Se eles não nerfarem, se eles não fossem nerfar isso, mano, a Thompson ia ser a arma mais poderosa do jogo. Ainda bem que nerfaram. É, Umpi um tava muito, muito apelona, velho. Antes tava ruim, depois ficou boa, e agora ficou na média, tá? Na média. Então eu acho que tá muito bom pra um, porque a ump é uma arma de distância e de tiro de perto Então a ump ser nerfada é eu acho que foi muito bom MP40, cara, graças a Deus foi nerfada porque o oh, arma pelona do caralho Mas então, é, Scar, Scar também era muito pelona no início do jogo, era a melhor arma do jogo é, deixa eu ver, os personagens, os personagens estão bem ruins, é, ainda bem que nunca nerfaram a Alok na vida, porque pra mim é o melhor personagem, a habilidade não é muito apelona, nem muito fraca, então tá muito na média, tipo, tá muito... Poderosa e não tá poderosa, então tá muito bom. Tipo, tá na média, e isso é um personagem bom, mano. Eu gosto desses personagens mais fracos porque não tiram a oportunidade de outros jogadores poderem jogar no mesmo nível de outros. Então, esse vídeo aqui já tá com 9 minutos. Eu não quero. É mais de 10 minutos, 10 minutos para mim é o um máximo, no, no outro vídeo teve 10 minutos e 11 segundos eu não gosto de ter vídeos muito longos porque o youtube se acostuma com vídeos tipo, de 20 minutos, 25 minutos e eu tenho que ficar fazendo um vídeo de 25 minutos isso demora muito porque tem que editar e blá blá blá e eu... Eu sinceramente não gosto esse vídeo aqui pode, podia até ter um podia até ser um vídeo mais longo mas que não quis porque depois no youtube né enfim, eu gosto desse estilo de vídeos mais curtos de 10 ou 15 minutos e né? é isso meus vídeos sempre, sempre foram de 7 a 10 12 minutos e eu gostaria de manter, então foi isso, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado, deem mais dicas para fazer vídeo de críticas aqui.